Boa tarde, boa noite, notícia de última hora. Entrei agora aqui na página do, do candidato a presidente da República, né? uh, Adalberto da Costa Júnior, e encontramos aqui esta nota de imprensa, onde diz assim, uma delegação da UNITA, dirigida pelo presidente e candidato a presidente da República, Adalberto da Costa Júnior, e integra pelos seus, integrada pelos seus parceiros, Abele Palanga Xivucovucu e Filomeno Vieira Lopes, foi recebida na tarde deste domingo, 28 de agosto de 2022, pelo presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo e Sousa. A situação política de Angola, depois das eleições gerais, ocorridas no dia 24 deste mês, esteve no centro deste encontro, do encontro ao qual participou o secretário das Relações Internacionais da UNITA, Rafael Massanga Savimbi. Luanda, os 28 de agosto de 2022. Assessoria de imprensa da UNITA, ou do presidente da UNITA, candidato a presidente da República, Adalberto da Costa Júnior. Então, as fotos estão aqui, não deixam dúvida, está aqui o presidente... Eh, da República Portuguesa, né? Tá aqui o, o a CJ. Aqui temos o Chivo Cuvuco. Vamos ver a próxima foto. Chivo Covuco, Adalberto Costa Júnior e presidente de Portugal. Então temos aqui as fotos. Todas, né, deste encontro. E aqui, olha, nesta foto aparece aqui o Dr Filomeno Vieira Lopes, o presidente do Bloco Democrático, né? Então, eles estão reunidos para discutirem acerca do impasse, né, que se dá desse, dessas eleições. Há, na verdade, aí uma negociata, que está a passando uma negociata. O MPLA está é, a pedir a intervenção deste presidente de Portugal para ver se convença aí a tripla, né, para ver se cheguem a um, a um ponto comum, onde o Ampelá também não saia de forma humilhada ou envergonhada. Né? Esperemos que tudo corra bem, que ganhe e vença Angola, acima de tudo os angolanos. Né? Esta é a notícia de última hora. Deus abençoe a todos, em nome de...